Todas são diferentes do Brasil. Todas ah. são diferentes. Mas aqui há vários tipos de Ai, comida. tá doendo, moça? Se Ai. machucou? Moça, você pode me responder uma pergunta? Posso. Qual é a comida Panamê que você mais gosta? A comida Panamê que eu mais gosto é arroz com folho, ou seja, arroz com frango. Aham, uh -huh. igual esse que tá aqui não. assim? Não, não, isso é uma comida que eu como... Quando eu saio e estou com fome, aí eu vou comer essa comida. Mas você perguntou qual comida panamenha A comida panamenha aqui é conhecida como arroz com pollo. Mas essa comida é uma comida normal que eu como, que eu peço arroz, frango, que eu já estou acostumada a comer. Sim, e quais são os tipos de comida panamenha que tem aqui, que, assim, que, é, que pode ser legal, que ser é diferente do Brasil? Todas são diferentes do Brasil. Todas ah. são diferentes. Mas aqui há vários tipos de comida. Ai, tá doendo, moça? Se aqui... machucou? Aqui tem vários tipos de comida, como o Sankocho. É... Depois eu faço um vídeo mostrando as comidas típicas que tem aqui. Porque falando assim, vocês não vão conseguir entender muito bem. E você vai comer dois pratos, moça? Não. <risos> ah, esse aqui é do moço que vai vir depois, né? Sim, esse é do moço que vai vir depois. Ah, tá. E, e um pratão desse, assim, de comida? É muito caro aqui, amor? Quanto fica um pratão desse? Deixa eu ver, Eu não vi, eu só pago, gente. Você é muito chique, moça. Você tá, tá cheio de dólar, né? Ah, tararã, tararã, tararã. Você tá cheio de dólar, né? Sim, eu tô com dólar. Ah, tá bom. Aqui, aqui tá falando cada porção. Aham. Aqui não tá falando plato, o prato completo. O prato. <risos> o prato completo. Você virou cebolinha, moça? Não, porque aqui se aqui se fala prato. Ah, tá. Dá-me um prato. <risos> Esses dois pratão aqui então, esse aí, com essa esse copo de. Soda é só da limonada? Sim, sim, com Pepsi. Esses dois pratos com essas... Com esses dois refrigerantes Saiu a Aqui, ó A 21 e 48 Não sei, moça Eu só tô vendo <risos> Por isso você tava vendo <risos> Sim, 21 e 48 21 dólar e 48 centavos Tá legal, 21 dólar Aí no Brasil eu pagaria mais de 100 reais Nesses dois pratos de comida, moça Sim, sim no Brasil você pagaria mais. E como que eu ganho dólar aqui, aí no Panamá pra poder pagar isso tudo de comida? Acesse o link aqui abaixo que você vai saber. O link que tá na descrição, aí você vai saber. Eu vou aprender a ganhar dólar e morar no Panamá? Você vai aprender a, mor a morar dólar. Eu vou aprender a morar dólar e ganhar no Panamá? Eu vou aprender a ganhar em dólar? Sim, você vai aprender a ganhar em dólar. Morando em Panamá também? Morando em Panamá também. E se eu quiser ficar no Brasil, dá para ganhar também? Dá para ganhar também, acessando o link aqui abaixo. Ah, tá bom então, moça. Bom apetite, tá? Muito obrigada. De nada. Dá um like. Bate aí. <risos>